Aqui. Ah, olá galera, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu vou trazer novas dicas pra você estar estudando bem, estudando muito bem, pra tá? não reprovar na prova e, e tirar nota 10 na prova na prova. A não ser que você é querendo, pois é, vai ser muito difícil Você tirar nota 0 na prova Vai ser só tirar nota 10 Confia em mim E siga meus passos tá? E se é a primeira vez que você me vê meu nome é Caio Felipe E também eu faço vídeos de dicas para a vida escolar, tá bom? Qualquer tipo Não tem matéria especificamente Todas as matérias especificamente que eu faço E ajuda até mesmo você na, es você na escola Tipo, como amigos, etc, tá? Então vamos lá A primeira dica Separa horários Pra você poder tá, or tá orando Oi. Pelo amor de Deus Você tá poder estudando Por exemplo Se você quiser estudar é... já, aqui, já tá aqui Por exemplo Chega na escola, se eu se parar 6 horas, toda a vida que chegar na escola, 6 horas, eu vou estudar. Então, seu cérebro vai ficar especificamente programado para poder estudar e aprender naquele horário, tá? E a segunda dica eu deixo da manhã que faz faz rascunhos, faz resumos do que você aprendeu. Na semana, por exemplo, eu aprendi um monte de coisa na semana. E no sábado, eu vou ver no caderno, por exemplo, eu vou escolher a matéria de matemática. Eu vou ver lá no sábado a matéria, vou passar o resumo... E eu, e eu vou marcar o resumo, eu vou ler, vou decorar. É muito bom aí você ir estudando no sábado e no domingo nem precisa estudar, tá bom? Se caso ver prova segunda-feira, né? Deixa é curtir o domingo. Vamos lá, a terceira dica. Tenha um objetivo. Por exemplo, se você tá lá para estudar, é pra quê? para você ter uma vida boa, para ser rico, para ajudar as pessoas, pra gravar o canal. Tenha foco. O foco vai ajudar o seu cérebro a identificar e aprimorar o que você já tem de conhecimento, tá? E agora a quarta dica, explica o resumo para si mesmo. Como assim? Eu fiz o um resumo sábado, por exemplo. Então, mesmo depois de cinco horas, tem que parar mais um tempo um tempo pra se esfriar eu vou lá e eu leio. Eu leio o resumo. E quando eu decorar, eu leio, eu leio para si mesmo. Por exemplo, a fração, sei lá o que, sei lá, tantas vezes tanto. Daí, tipo, eu vou, né, basicamente falando para mim mesmo. Para ver se é bom pra decorar pra bem na prova. Dica: ensine, Hã? ensine alguém. Se você ensinar alguém, você vai estar tá a ensinar a si mesmo. Toda... Quem, quem nunca aconteceu isso? Quando você está ajudando alguém, você vem mais criatividade de sua mente, Uma intensa mente. Então ajude, vai ser muito bom para você e para outra pessoa também, né? Bom, sétima, sexta dica: faça esse... é, simulados. O que, que é isso? Bom, por exemplo, tem dois tipos de simulados. Um, por exemplo, tá aqui matemática, ciência, é, nota 10, 20 e 30. Daí que tá matemática, ciência, geografia. Daí matemática tá assim: 30, ciência tá assim: 20, geografia tá 10. E você vai fazer o um simulado. Outro tipo do tipo, se você é mais pouco criança, você pode brincar, por exemplo. A pessoa de ciência explicou como que os seres, as bactérias se reproduzem. Então você pode dar catar um brinquedo, fingir que é célula. Eu fazia, eu fazia muito isso com lápis, sério, quando eu botava à escola, porque eu tinha preguiça de pegar um brinquedo. Daí, tipo, eu pegava, tipo assim, você pode pegar o brinquedo, fingir que era uma célula, daí você pode fazer, o que acontece, muito bom pra decorar na mente também, tá? E a sétima dica, e a sétima... E a sétima dica é estude em um lugar bonito. Por exemplo, se você estudar, não adianta nada chegar na sua escola, estudar de quarto tudo bagunçado, feito pra porra, tudo desarrumado, coberto, jogado pro ar, então não vai dar jogado pro chão, então não vai dar na certo, você então não vai decorar nada. Então, é um lugar bonito, certinho, organizadinho, pra você poder estudar, tá? E a dica, é estude-se música, porque dizem, se você estudar com música, ajuda a memorizar. Não, porque se você estuda com. A música é mais forte do que o seu pensamento Então a música vai ficar ao sua mente O que você vai gravar é a música que não é a... é a o estudo seu Então vou dizer em assim, música, tá? Fecha a porta do seu quarto ou abra se quiser Não sei E a nova dica, eu não, vou, eu não ia deixar isso pra, pra trás Que é, pergunte para os professores Sim, Antes de você ir embora, pergunte Por exemplo, de ciência, como que, como que as células surgiram? É, como que as árvores, é, sei lá o que Como as árvores, sei lá o que Como o sol, sei lá o quê, Então sempre pergunte e anota também, tá? Bom, galera, essas foram as, dicas, as nove dicas e Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa seu like para ajudar o canal E também se inscreva se você quer mais vídeos como este legais, tá bom? Para ajudar você, você na escola Então se inscreva, tá? Bom, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E falou, tchau!